Por que o milho aparece inteiro no nosso cocô? Curiosidade de merda. Você acordou de manhã deu uma bela cagada e quando olhou para o vaso e viu aqueles grãos de milho incrustados na sua bosta. Sabe por que isso acontece? Hoje vou te contar porque o milho que você comeu volta quase inteiro no seu cagalhão. Acontece que a parte externa do grão de milho é composta de celulose e o nosso organismo não pode digerir. Aconteceria o mesmo se você comesse um pedaço de papel, ele retornaria praticamente inteiro após percorrer o seu aparelho digestivo e finalmente se transformasse naquela Gloriosa bosta embrulhada em papel. Mas fique sabendo que isso tem o seu lado positivo, pois se você quiser saber quanto tempo a comida leva para passar pelo seu aparelho digestivo e finalmente se transformar em merda, é só você comer alguma comida com grão de milho e marcar o tempo entre comer e dar uma cagada. Agora que você descobriu porque o milho sai inteiro na sua bosta e que este mesmo milho pode ser transformado em um roteador, deixe o seu like e comente quanto tempo o milho leva para percorrer o seu corpo.